E as sobras de campanha? Vamos falar sobre elas? Sobras de campanhas podem ser financeiras ou podem ser sobras de bens. É muito comum durante a campanha ter, sobrar ou, ou a campanha comprar bens que depois ela vá se desfazer ou mesmo as sobras financeiras ali das contas bancárias. Então, sobra de campanha financeira é a diferença positiva entre receita e despesa. Os créditos que foram contratados e não utilizados lá naquela questão do impulsionamento de conteúdos, lembra que a gente tratou desse assunto lá no capítulo próprio do impulsionamento, das despesas perigosas ou despesas que, que requerem detalhamento? Se você contratou crédito e não foi utilizado até o final da campanha no impulsionamento, o que sobrar vai ser sobra de campanha e deve ser recolhido de acordo com a origem do recurso. Os bens e materiais permanentes que foram adquiridos ou recebidos em doação, esses bens você vai repassar para o partido político. E essa declaração do partido político que recebeu esses bens, você vai juntar na sua prestação de contas no momento da entrega. Vai juntar também todos os comprovantes dos repasses financeiros dessas sobras. É um momento muito importante, o um momento da finalização das contas e dos depósitos das sobras adequadas. Por exemplo, se você teve sobra que você transferiu para o partido, essa, essa direção que vai receber essa sobra tem que ser aquela na circunscrição do pleito. Estamos numa eleição municipal. Então, as direções municipais vão receber as, os recursos financeiros que sobraram dos candidatos e os seus bens permanentes. Lembrando que até a data da apresentação das contas, você vai juntar tudo isso e é muito importante que você tenha cuidado. Já falamos lá atrás também, quando você for registrar o bem, tome cuidado para que você não registre doação do bem, quando na verdade era uma sessão temporária que estava acontecendo. Para que agora no final da campanha você não perceba que isso estava errado e você vai ter que refazer, arrumar aquele lançamento. Porque vai sobrar aquele bem que por acaso possa ter sido apenas emprestado. As sobras financeiras, se for de recursos de pessoas físicas, ou seja, sobrou recurso na conta doações de campanha do candidato, elas vão para o partido na conta bancária outros recursos. Qual é o erro comum aí? Achar que deve fazer a transferência da sobra financeira para a conta doações de campanha do partido. Não! A conta doações de campanha do partido não recebe nada do candidato. Apenas o partido deposita dinheiro na conta doações de campanha dele. Sobra de campanha financeira da conta doações de campanha do candidato dessa conta bancária vão ser é, repassadas para a conta bancária outros recursos. As sobras financeiras do fundo partidário, da conta fundo partidário do candidato vão ser restituídas, é, devolvidas ao partido na conta bancária do fundo partidário. As sobras do FEFEC não vão para o partido. Esse é um recurso público com tratamento especial e elas vão ser transferidas para o Tesouro Nacional. Nesse caso, você não vai fazer transferência bancária. Você vai recolher por meio de uma GRU, uma guia de recolhimento da União, com um código próprio que você vai pegar lá no site do TSE. Eu costumava informar aqui o código, mas é comum haver mudanças aí, então eu prefiro que você consulte a época qual é exatamente o código que vai estar valendo para o recolhimento dessa GRU se você tiver é, sobra financeira do FEFEC. E se por acaso você tiver comprado algum bem, com o dinheiro do FEFEC, você vai ter que vender esse bem, alienar esse bem, e o valor que você obteve na venda desse bem, você vai recolher ao Tesouro Nacional. Diferente de um recurso que você compre um bem qualquer, por exemplo, que depois você pode repassar o bem ao partido. Se você comprou com o recurso do FEFEC, você vai ter que vender e recolher ao Tesouro Nacional.